Oi? Se tu tem dinheiro guardado na poupança, eu preciso te dizer que tu tá perdendo dinheiro todos os meses. Então eu vou gravar esse vídeo para te mostrar o quanto tu tá perdendo. Se tu perguntar para uma pessoa mais velha, com toda certeza ela vai te dizer que o lugar mais seguro para fazer uma reserva ou um investimento hoje é a poupança. Isso há muitos anos pode ser até criar uma realidade, mas hoje em dia não é mais uma verdade. Quando tu deixa o dinheiro guardado na poupança, ele tem a rentabilidade de 70% da Selic. Hoje a Selic é 2,25%. Ou seja, a poupança tem rendimento de 1,43% ao ano. Então se tu colocar 100 reais na poupança hoje, daqui a um ano tu vai ter 101 ,43 reais e centavos. Ah, mas tu disse que eu ia perder dinheiro. Tá, mas para pra pensar. Será que hoje, com 101 reais e 43 centavos, eu compro as mesmas coisas que um ano atrás eu compraria com 100 reais? certamente tu não vai conseguir comprar as mesmas coisas, e isso acontece por causa da inflação. A inflação esperada para 2020 é de 1,8%, então pra gente calcular o valor real da tua aplicação na poupança, nós teríamos que pegar os R$101,43 e retirar 1,8%, que seria a inflação. E esses seus R$100 virariam R$99,60, seria uma perda de 0,4% ao ano. Então agora é a hora que tu precisa sair da poupança. Porque se tu ficar lá, tu vai acabar perdendo sempre mais dinheiro. Tu pode colocar esse dinheiro numa conta digital com rendimento de 100% do CDI ou num tesouro selic. Esses dois lugares têm a rentabilidade maior do que a inflação. E além da rentabilidade desses lugares ganhar da inflação, eles também são 100% seguros. Se tu gostou desse vídeo, eu quero pedir para te deixar um curtir aqui embaixo e enviar para um amigo teu que tá com dinheiro guardado na poupança para mostrar para ele que ele tá perdendo grana. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!